Vez para mais um vídeo, hoje estamos aqui, pessoal, junto com a Gabi Gabi, fale oi Escaro, pessoal, com a pessoa, ma... com o mascote do canal, gente Que tá todo cabelo bagunçado Aqui, gente, eu... esse mascote aqui é o Unicorn Z, Unicorn -Z. É... O que, que eu ia falar? Na ah, verdade, eu ganhei no meu aniversário, tá? No... No... Do ano passado, de fevereiro, dia 23 Amo vocês mandei presentes, tá? é o dia do meu universo. Tá, gente, mas certo. a gente vem vê... hoje a ursinha aqui eu veio trazer código Pro primeiro código Pegar uma água aqui, ó Que eu fiquei falando muito, né? Sabe, né? essas coisas Aqui né gente, isso é só linda, é maravilhosa Aí foi aí, Gente, pra quem não sabe tem um PC ali do lado tá? aí, eu, aí eu fico olhando pra lá Parkour -co Primeiro code Eu não sei o assim Primeiro code É parco-ur. Gente, resgatar. Já está resgatado. Eu consegui. Eu consegui resgatar. Peraí, gente. Que eu tô perdendo alguma coisa. Efeito é 500. Mas sabia aí. Eu era 300. 600, gente. Vou comprar efeito. <risos> Ai, gente. Purple neon. Peraí, gente. Peraí. Bora pro seguro code. Purple neon. Equipar. É Tá, agora vamos ver aqui, ó. Pera, gente. Aqui, ó. Segundo código. Parece que todo mundo já usou aqui, mas beleza. Segundo código é... King... Kingzão Kingzão Tá, gente, apagar aqui, ó. Kingzown. Código na tela e resgatado. 80 Robux. Tenta tem. Aí eu tenho <risos> ah, ah, dinheiro. Oh, fica quieta, é, mascota. <risos> Olha, gente, a gente achou uma vaca. Uma vaca que no meio do nada. Uma vaca. <risos> o mascote, gente. O mascote tá voando. Uh! Tá. tá, gente, peraí que eu buguei. Uh! Aí, Tá. tá. Gente. <risos> Eu tô com medo desse unicórnio, ele tá voando sozinho. É, mais vamos... Se Terceiro código, eu ia falar segundo, gente, mas... É... San, san, san, san, il, san, san, não, é são É Sun. É são R. B.L.X. Sun R.B.L.X. São R.B.L.X. Meu Deus, gente, eu tô escrevendo junto com o outro. RLBX r l b x Bem, eu, esqueci, eu escrevi errado, né? r b l x. r b Inválido Tá, gente, não entendi mais nada Mas deu inválido Peraí, deixa eu ver Gente, eu acabei de ver que tem um Nome do desenvolvedor do jogo Um código dele, mas, né? Então Z Quarto Cudi. Quatro. R, B. R, Peraí, gente. A gente errou aqui, ó. Pera. O terceiro eu errei. É. S, A, E, B, L, X. Pera. Aqui. Okay. RBLX É RBLX Tá certo Resgatado 130 diamantes Diamantes ó, ah, Tô ficando doida, gente Quarto código É do dois que tem Ah peraí O quarto código É o do desenvolvedor do jogo, tá? É o Guga RDN, gente. Só eu sei porque eu sou, tenho muitas vitórias. Brincadeira, sou pobre. Aqui. Gul gente. Resgatado. 180. Tô ficando rica. Vamos ficar com a dela. E, gente, é o próximo código. C5 Code. É uh, o Realize. Realize. Ai, gente, eu muitos códigos. Não, não tô odiando, né? Porque eu tenho que ficar apagando aqui negócio. Mas é... é. R-L-S-Z. Realize. realize. Peraí. Re... He... Ai, gente, peraí. Errei de novo. É. R-E-L-E-A-C-E. -R -E não gente ele tava indo pro lado, E gente Peraí Coloco aqui E pimba já resgatado Eu já deve ter Resgatado pela emoção Alguém já falou assim Último code É o do Pony Outro desenvolvedor Pony Outro desenvolvedor do jogo, tá, gente? RDN. Eles são amigos. O po, po... Enix. RDN. Gente. Resgatado dos... Entes, internet. Internet, né? Mas, pessoal, aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, tá? Mas, então, pessoal, vamos jogar. Vamos pro jogo. cara. A Ana. Ó, oh, gente, eu, tipo... Eu sou muito viciada em falar com a Ana, né? Tipo, Ana... É, faz tempo que eu não falo com ela pelo Discord, mas eu jogo com ela, tá? Ô, oh, gente, uma carinha triste, uma carinha... É... Uma carinha fome! <risos> tá, gente, peraí. Espera aí, G Minha filha, você tá... Você demora, eu posso fazer nada, cara Agora... Eu ia falar que ela tava na minha frente, mas... Ela meio que faleceu ali Gente, o, o unicórnio tá voando Ele sai do meu colo Gente, tô com medo desse unicórnio Ai, gente, que <risos> Sério, eu não vi que o unicórnio tava aqui, gente Meu Deus oh, Fica aqui, querido Fica aqui, tu fica Ela tá AFK Ah, de novo, morreu Viu, vou passar na minha frente Tentar passar na frente dos banicos Viu, morreu esse coelho esse unicórnio <risos> fez a morrer olha que bonitinho gente o sifinho é aqui o, o é do é do seu de cliente eu amo cliente tomei medo mas deixa aqui ó fim senta tá cavalo <risos> cavalo meu deus <coughs> <Pera aí. coughs> gente não vai correr 19, tá? Só faz um tosse aqui. Eu... Engasguei com a água. É engraçado, eu engasguei com água e eu tomo mais água. Uma feliz, triste. fome! Gente, eu acho essa fa... Eu acho que essa fase aqui é rara. Acho, eu acho. Não tenho certeza. Mas eu acho. Ai. Gente, eu pensei que eu ia morrer. Ai. Gente, eu confesso que eu não vou tá, gente do céu, esse cavalo me fez morrer, esse unicórnio me fez morrer, então agora eu vou ganhar por ele, para ele, pra eu, tô brava, eu tô brava, tô, tô, tô, tô brava. Eu não sou barulhinha, não. Lá, lá, lá. Uhum. Rasta o grande tempo. <risos> Preço meu cabelo antes de me cortar. Gente, é, só pra avisar: meu cabelo também, tá bem curtinho, uhum. Porque tá moiado. Ai, ah, de novo. Pera aí pessoal, aí ó, o jogo, o Google e o Pony, que tá devendo minha tag do YouTube até peraí. peraí, diz 15 vitórias, 1 e 5, tá esse é o melhor yes sim eu falei sim pra ela. quer ver que ela vai sair eu, eu não duvido de mais nada quer ver que ela vai sair feliz triste fome Quando eu, vejo, eu vejo... Quando eu vejo um hack em qualquer jo jogo do Tower. Eu não tô entendendo o que ela tá falando. Ai, gente, eu acho que só... Gente, só vai ter fa fazer rara hoje, gente. Que não... E aí, gente... Eu... Não, peraí, tu fica com espaço aqui. Como falar para tu pular? Tu pula, viu, querido? Querida, na verdade, né? Que unicórnio, são sou brincadeira Gente, amo vocês. Tá? Ui. Ah, não. Gente, eu tenho esse chapéu do código do, jo do jogo. Do jogo, Do jogo, do... Eu sou muito ruim. Não dá. Vou pegar a gota d'água, né? Ai, que linda água. Amiga! Yes! Friends! Friends! Gente, uh. eu nunca vi essa academia do Dance. Eu já vi a com academia, eu já joguei e tal. Mas não vi mais nada. Gente, uh. eu sou Diva, mas na é verdade. Mas não tem pra ele pra você jogar porque eu tem que não Ah, tá. Obrigada. Tá. Tô lógica, meu Deus. Gente, é, é tá certo, tá. Eu tenho, que, eu tenho que tomar água em todo qualquer lugar. Eu tô comendo, eu tô com. O unicórnio vai quebrar tudo aqui, queridas, queridos e queridos. Meu unicórnio. Chame o Samu pro meu. Pai, para mim. Gente, chama o Samu pro meu uni unicórnio. Ai gente, eu tô... vou.. Ai, gente, eu vou morrer. Sério, Sonic? O que você tá olhando pra mim? Olha só a bochechinha. Bonitinha. Gente, olha a bochechinha do meu unicórnio. Olha que miúdo. Gente, não deve estar aparecendo porque é muito mil Até parece que. Menino tá usando a, o, os dois itens que eu mostrei nos vídeos de código. Ih! Gente, sabia que eu já, tenho, eu, tenho, eu já tive o set Butterflix, que ele é uma homenagem às ruins tá, gente? Pra quem não sabe, eu amo wins, tá? Eu, eu assisto ela muito, tipo, agora que, tipo, não lançou a versão portuguesa ela é das da, estrelas cadentas. Só tem um episódio português que eu assisti. Aí eu não pude mais assistir, Então eu assisti coisas antigas, tipo o mas tipo, vendo no YouTube O Dorfins, o tipo, é, a temporada inteira eu, tipo, fica aqui que tem dois, que um, aí eu me confundo. Aí tipo, eu fico assistindo umas, umas coisas bem diferentes, tipo, que já passou, tipo, de passado, ou continuação do vídeo do vídeo, vídeo antepassado. Gente, é bem bugado essas coisas, eu deveria deixar, tipo, certinha a ordem. Eu pensei que eu ia cair ali. Tá, Tá, vem cá. Parou. Olha, tem outra especial. Ah, não. Eu pe... Socorro. Gente, eu entendi. Socorro. Pera, pera. Ah, tá. Especialista. Eu entendi. Socorro. Tá, gente. Gente. Gente. Gente, falta seis minutos. Pra acabar o, cor... o corredor. Aí tá. Ah. Aí, gente, eu consegui! Não acredito, moça! Anda, gente! Gente, com que eu morri? Com que eu morri? <risos> Viu só <essa> tá <parte? risos> Gente, eu não tive nem chance, chance de morrer, de morrer, tá, nem tive nem chance de, tipo, pular, eu já morri. Ai, gente, aqui, ó. Uh! Uh! Gente, sério, eu fico às As... vezes, uh! mesmo oxi. A menina do meu, a Yuri Pro Player... Play, pro player Era pra ser pro player Mas é pro play É o um... Ai gente Ela pediu um nome No meu canal Porque eu falei Oi Vocês estão me no canal Julinha Eu vou falar Julinha não, é não vou falar nada Jujuba Nanica Derrubei água no teclado Usa seu chifre O meu também no meu também. Ai, gente, usa sua asa pra limpar isso. Tá limpinha. Ai. Então deixa o papai ver, gente. Desculpa, gente. É que, tipo... Eu tentei fazer uma voz de ogro, aí veio o arroto, né? Aí ficou assim, ó. Aí ficou bem, tipo, arroto de ogro. Rogro. Ogro. Gente, peraí. Que, que... Mentira que ela conseguiu, vai. Karma, junia isso, junia junia junia Gente, eu sou a Juju Bananica aqui em casa, tá? Todo mundo agora fica me chamando de Juju Bananica, De vem de ju o unicórnio, mas o que eu fiz errado para esses jogos. É vamos finalizar. Que eu tô ficando baixo, vai. Mas então, pessoal, foi isso mesmo. Espero que vocês gostaram, pessoal. Então, pedir pessoal, passa no canal da minha amiga. Tá, vai estar tá aí no final do vídeo. Se demorar para aparecer, não importa, hein? Veja o vídeo de novo. Veja muita vez para a gente chegar em 4 mil horas. E bem da jama Nica virtual. Tchau. falou.